Eu queria fazer um pedido à Vossa Excelência, como os requerimentos foram aprovados em Globo, que Vossa Excelência pudesse dar um espaço para a gente, uh, os autores dos requerimentos, ou quem quiser discutir, pudesse tratar sobre eles. Pois não. Quer começar, deputado Kim? Por favor. À vontade. Obrigado, presidente. É, eu aprovei dois requerimentos aqui, o primeiro o requerimento número 194 de 2023, para uh, convocar o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para esclarecer uma afirmação que ele deu de que o cofre de que o orçamento do Ministério da Fazenda estaria aberto para articulação política. Né? Acho que o ministro deve esclarecimento, porque recentemente o Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucional o uso que era dado à RP9, é o chamado orçamento secreto, que inclusive eu passei a legislatura passada denunciando nessa casa. Ocorre que o atual governo tem utilizado a RP2, emenda de ministérios, exatamente com o método de falta de transparência da RP9, ou seja, nós temos na prática um orçamento secreto do governo Lula, porque as emendas que estão sendo indicadas ou empenhadas por meio da RP2 do governo Lula, a gente não sabe quais são os deputados que estão indicando, a gente não sabe qual que é o critério para esses deputados poderem indicar, a gente não sabe para onde é que esse dinheiro está indo, a gente não sabe como é que esse dinheiro está sendo executado na prática, ou seja, há todos os indícios de que, assim como houve na RP9, há também compra de voto ou manutenção de base parlamentar por meio de RP2. E o ministro da Fazenda diz abertamente, que o orçamento está aberto para o uso da articulação política do Palácio do Planalto. Ou seja, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tem o dever de esclarecer como esse dinheiro vai ser utilizado, qual que é a transparência que vai ser dada em relação a esse orçamento. Outro requerimento que eu aprovei, que eu apresentei, foi um requerimento para convocar o ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, o senhor Paulo Pimenta, da SECOM, para esclarecer uma denúncia de produção de material contra parlamentares desta casa, e material não assinado pela SECOM. O que diz a denúncia? A denúncia diz que existe um drive, está na nuvem, né, uma série de arquivos contra parlamentares que se posicionaram contra o PL da censura, número 2630. Isso é gravíssimo. A Secretaria de Comunicação do Governo tem o dever de fazer a comunicação do governo, de posicionar o governo no debate público. O governo tem todo o direito de ser a favor ou de ser contra projetos que tramitam nessa casa. Agora, produzir material... Sem assinatura do governo, o que torna mais grave, se tivesse assinatura ainda assim seria legal, mas sem assinatura do governo contra parlamentares que se posicionam contra o PL da censura, é ilegal. É ilegal do ponto de vista do direito administrativo, que preza pela legalidade, que preza pela impessoalidade, que preza pela moralidade, que preza pela publicidade, que preza pela eficiência. Esses princípios não estão sendo seguidos a partir dos elementos que nós temos desta denúncia de que a SECOM está produzindo material contra parlamentares e difundindo isso em redes sociais para denegrir a imagem desses parlamentares e para passar a imagem de que esses parlamentares apoiam ataques em escolas, de passar a imagem de que esses parlamentares apoiam ataques contra o Estado Democrático de Direito, quando, na verdade, o que está em discussão é qual é o modelo de regulação. Existe uma frase célebre do Barão de Montesquieu, do Espírito das Leis, que ele diz que vê os antigos abusos e vê a sua correção, e também vê os abusos da própria correção, e é justamente com esse espírito que eu quero fazer o debate sobre a regulamentação de rede social. A gente não pode coibir um abuso com um abuso pior. E nesse sentido, a SECOM não possui o direito de produzir material contra parlamentares que se posicionam em qualquer lado do debate político. É isso. Obrigado, presidente. Parabéns pelo requerimento. Me somo às suas palavras.